E aí galera do canal, aqui é o Zubit com mais um vídeo. Hoje eu tô vindo apresentar pra vocês o CS. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, compartilha, ativa o sininho e vamos lá! É... Tô gravando com a galera aqui, o um competitivo, eu vou gravar só os 5 primeiros rounds, então vai ser tipo um vídeo rápido, um teste. Se aí a galera curtir, compartilhar alguma coisa. A gente continua. Se bater 20 like, eu continuo fazendo. Lembrando, eu sou muito bom no CS. Oh! caralho. Aí, matei um, matei um. Vem, vem, vem, vem, vem. plantar, o quê? Bananeira? Ih, eu esqueci que nem de buto eu. Onde, aonde? Direita, direita. direita, Minha direita ou tua direita? Aí, tá que olhando. <risos> <risos> Primeiro tu fala: é minha direita ou tua direita? Porque eu tô andando e não tava achando. Ah, vai é tranquilo. foi bonito Ah, tá boa. É nossa, é nossa, é nossa. Aí, eu vou guardar dinheiro pra comprar arma depois. Vou de pistolinha. Aí, depende, cara. De negro já basta eu. Ó, boa piada da hora. Qual que é o que? Tem 50 pernas? Não há. Não sei o que. essa piada pesada Aí, gente, estou perdido no mapa, pode eu vou? Foi mal, reflexo rápido. Eita porra! Ai, ai, essa arma é minha, essa arma é minha. Não! Ufa! Tô matando ninguém essa porra, tô matando ninguém essa porra. Ae, um abraço, um abraço. Né? Mandar um salve pro Clover aí, que o Clover pediu pra eu mandar um salve pra ele, esqueci. Ei, Clover, sua bicha, um abraço. Só vem que eu venho que me traga. Pará, garagem, garagem. Comprisa, virado, vem garagem. Aqui, aqui tem gente, aqui tem gente. Ih, deu ruim. Achei que dava. <risos> Os caras vão pensar que eu sou a é job aqui, mano. Na moral. <risos> E a patente é um i, i de incapaz, respeita a vitória, <risos> cara. Ele ganhou essa porra, mas te levou junto. Você não ouviu o que tu falou? Vou pegar algo então. Vou pegar algo, Mas é a mesma coisa. Tem mirinha. <risos> Matei! Fala onde eu vou. Porra, corre direito e esquerda, porra! Para caralho! Vocês são foda, hein? Mas minha é direita ou sua é direita? Esse que é o problema! tipo. Pega essa aí, que eu peguei. Quer mais nada, né? Cara, que é um macaco, que é mais nada. Ih, já morri É, gente, dos 5 dos 5 rounds a gente ganhou 3, perdeu 2 Então, gente, isso foi mais um vídeo aí. Vou cortar por aqui, porque o vídeo ficar muito grande. E não vou editar, então vou mandar direto. Que se der certo, tiver uns 20 likes e a gente continua fazendo sempre. Pelo menos uma vez por semana, duas aqui, o DCS. Então deixa o like, compartilha e tão aí.